Olá meus amigos, minhas amigas Olha só, estou aqui no sertão do Pernambuco E hoje eu vou mostrar aqui O Manuel que tem Aqui, aqui no, no Pernambuco nós fomos lá E o Manuel comprou essa ferramenta Isso aqui eu não conhecia, vou virar aqui a câmera Eu nunca tinha visto esse tipo de ferramenta Para desfolhar banana Ela tem quatro cortes, então é muito bacana Eu não conhecia, estou aqui no Pernambuco O Manuel é pernambucano, veio visitar aqui os parentes E gente, a gente conseguiu um amigo E pode dizer uma família, né? Por enquanto, no momento, a gente a está gente vindo passear por aqui, vejo enquanto. É a segunda vez que eu venho aqui. Vim fazer aqui um tanque de pedra uns anos atrás. Fazer não. Consertar. E aqui a gente veio passear hoje. Estou aqui tirando aqui uns 10 dias de férias. Pela primeira vez em 5 anos, eu consegui tirar 10 dias de férias. Mas aqui o Manuel fez aqui esse trabalho aqui que vai. Depois eu vou fazer um vídeo para o canal Zé Maria Lima. Nós vamos fazer um contrapiso aqui, ó. Vai ter um vídeo aqui desse contrapiso. Vou ensinar para vocês como bater nível lá no Zé Maria Lima. Mas, gente, vamos aqui para a ferramenta. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês o Manuel desrolhando banana. Lembrando, o Manuel tem um pequeno canal, está começando agora. Se chama Jornada do Manuel. Nesse vídeo ele vai fazer um comentário e vai deixar o link do canal dele. Faz lá uma visita, se inscreve para ajudar. Se se inscrever umas 20 pessoas, 30, 40, 100. Os que vêem esse vídeo já vai ajudar o rapaz. Pra gente que tá começando ou então que já tá com o um canal maior, um inscrito, gente, é uma fortuna no YouTube. Hoje em dia, um inscrito é muito bom. Mas vamos lá pra nossa ferramenta aqui. Ó. Fala aí, Manuel. Mostra pra nós essa ferramenta aí. ó Bacana. Olha, é tipo é uma foice. Do... É como se fosse duas foices. Manuel, e deixa eu virar aqui assim a câmera. Você mostrar isso. Deixa, olha só, tira o preço aí, Manuel, Mas já rasgou um pouco, né? Mas beleza, mas não foi mostrar o preço não. Ele pagou 30 e poucos reais, né? Trinta. Não precisa tirar não, pode, pode, pode, pode trinta deixar reais. Trinta reais, né? Olha só, gente, isso aqui é uma, é uma foice duas, É como se fosse duas foicezinhas Pra quem não conhece foice O nordestino ele usa de, dessa parte pra cá Pra cortar alguma madeira, alguma coisinha E aqui o, o rapaz teve a inteligência Que isso aqui, gente O nordestino é muito inteligente Isso aí não temos como negar Aqui tem um encaixe. Como é que é o nome dessa força, Manoel? Olha, na realidade é força dupla. Força dupla, né? Foice dupla. Essa aqui, essa força aqui é... Fo é quem, quem faz essa aqui, essa força dá-se o um nome aqui na região como é, ferreiro. Ferreiro, né? Que é uma força batida, né? É, isso aí não tem solda, é batida, né? Não, é uma força batida. Olha tá só, vendo? gente, isso aqui não tem solda, vamos ver. Não, ó. Isso aqui então, é uma chapa só, ele bate, bate, ele pega um ferro, bate, bate, bate, bate até fica aqui ó não não tem emenda gente isso aqui é na pancada na pancada aí ele faz um corte aqui é uma tira de ferro ele corta ao meio ele vai batendo ele põe no fogo né isso aqui isso aqui no fogo no fogo esquenta né é para poder bater, ela tem que ficar vermelhinho vermelhinho para poder o ferro ele ele ele esticar né então essa coisa aqui aí corta na sua conversa Aí aqui essa parte ele bate, aqui também. Aí aqui ele entorta, né? Ah, essa, essa parte ele vai batendo, né? Essa parte aqui também é da, da mesma peça daqui. Uhum. Entendeu? Faz um formato, né? Uhum. Faz um formato. Essa força Olha, aqui. Olha, para ver que não tem emenda, vamos virar aqui, ó, gente. Não tem emenda aí, ó. Não tem emenda. Ó, não tem... Aqui essas, esses. Esses. Essas, esses vão irregular aqui. É a batida do, do, do, do, do, da marretinha, né? Ó? Da não marretinha. tem emenda. Não, não, não tem solda, gente. É. Impressionante que depois que inventaram essa força aí. Acabou-se o problema de, de tirar a folha de banana, né? É porque é terrível, porque quando você puxa a folha, às vezes vem, é alta ali a folha, e a folha vem rasgando o pé de banana, né? É. Ela rasga aqui, mano, ó, aqui, ó. Para quem não conhece, quando você pega a folha aqui que vem puxando, ela a, que tem, nós temos que esperar a folha secar. Você não pode rasgar a folha, que nem aqui, ó. Você não pode pe, pe, pegar aqui e rasgar. Ou você, você tem que cortar, aí por si próprio ela vai ficando velha essa capa aqui, ó. Ó, se você puxar lá em cima. Se você Vamos. puxar, ó. Como... Olha, corta lá, mano. Se você for cortar assim, dá mais trabalho. O formato de dela aí, dela cortar aqui no meio, é isso aqui, olha aqui. Olha é assim, porque ela vai ao contrário, aí, ao aí, ó, ó. olha aí. Calma aí, deixa eu puxar o um zoom. Calma aí. Pro espírito ver direitinho, olha aí, olha aí. Olha olha a força, olha, olha, a força vai, ó. Era. Quer puxar para baixo, a, a folha vem junta, né? Vem junto e começa, é, começa a judiar com o pé de banana, tá vendo aqui, ó. Quando você puxa aqui. É. É, aqui por exemplo aqui, se você puxar aqui ela começa a judiar, mas dessa forma não olha aqui ó. presta atenção aqui, olha aí, olha olha que legal, ó, ó. já tá cortando ainda, né? ó pera aí, ó, ó. Tem, que, tem que segurar a folha, né, aqui ó segura a folha com a mão, com a mão aqui, ó Ai. aí eu não vi cortando, cortando. vamos para outra vamo, ó, já cortou essa, ó. Aqui, essa daqui como tá. tá verde, né, tá verde, você pode cortar aqui, ó olha. quer ir para aquele dado ali, para você ver? Calma aí, deixa, deixa, deixa eu olhar pra ver. Agora. Essa aqui, como ela tá madura. É, não, não, não, não tá. Aí, ó. Ah. Tá vendo? Isso, agora. É. Agora vamos, corta, vamos, vamos cortar vamos uma cortar seca. Lá, vamos, vamos cortar essa aqui também? Você vê, gente, que não danifica. Olha. Já, ah. é, olha. Essa é madura e nós vamos cortar outra seca. Essa tá madura, olha Olha lá. Opa! Opa. Tá vendo? Agora, gente, ele vai para uma... A folha seca não pode puxar, porque ela, ela, ela não está firme, ela está frágil, então ela vai descendo, rasgando tudo. Então, ó, ele vai cortando, é só... Ó, só ir para cima, assim, olha. Vamos lá, vamos cortar outra aí para ver. Aí, ó, deixa eu ir para cá, olha ó, aí, ó, certinho ali, calma aí. Pronto, vai. ó Viu, gente? Corta e não danifica a, o pé de banana, né? Vai, agora. Quando a folha está enganchada, aí você faz isso, olha. Para tirar a folha, né? Vai tirar a fúria, tá vendo? É porque é muito. Olha o cachinho de banana ali, ó. É. Bana... As bananas aqui são pequenininha. a banana prata, né? Aham, uhum. é banana prata. Olha só, gente. Esse espécie de banana aqui, ele cresce muito. Então é bom que corte. Eu vou explicar mais uma vez para vocês aqui, ó. Funciona assim, ó. Se você for puxar a banana, ela vem, ela vem rasgando aqui. Aí danifica, tira a proteção da banana. A banana ela tem que secar por si própria. aqui, ó. Essa capa aqui, ó. ó ela tem que secar. Só pode tirar quando tá seca, igual essas aqui, ó. Essas, essas aqui secou aqui, então você pode vir, ó, e tirar aqui, ó. Mas não pode rasgar o pé de banana. Esse é o que... aqui Olha só aqui o, o, o que foi que fizeram aqui, ó. O, o, o, o sertanejo é muito criativo, ó. Aqui, ó. amarrar aqui uma... uma um parando precisar... por aqui uma cordinha para servir de, de um, um suporte para segurar uma antena, não sei ou foi para segurar o pé de banana lá? Segurar o cacho de banana lá porque estava em cima da, da, da parede, a parede. É isso, eu não tinha é, visto, né? É, Ficou muito em cima da parede, eu tive que puxar, foi ó, colocar calço tudo. Entendeu? Olha só, então ele veio aqui, ó, para não danificar o pé de banana, ele colocou uma telha para que se nessa cordinha aqui ela ia cortar, chutar, né? É, ia machucar. Olha só, gente, então aqui tem bastante, então facilita muito, ó, para a pessoa não ter que, que prejudicar. Olha só, chegou para ali, pressionou, é facinho, ó. ó Olha, facinho, facinho, ó. Pra tirar essas folhas inconvenientes aí, ó. Olha, então cortando aí, ó. Quando tiver, o corte estiver ruim, é só dar uma fiadinha, né? É, Olha, Mas essa aí tá boa, a gente comprou ontem. Eu mudei hoje, eu já, deu uma mudadinha nela. Já? Já. Ah, ah. é, pois é. Pô, Manuel, Manuel, fala um pouco aí do seu canal, Manoel. Pede pro pessoal se inscrever aí. Fala o, o quais os seus projetos aí, pra gente aí. O canal está pequeno, mas todo canal começa com um inscrito, né? Exatamente. Então, aí, depende de você aí falar para as pessoas o seu projeto e conquistar as pessoas para ir para o seu canal. Bom dia a todos que acompanham o nosso amigo José Maria Lima. Eu sou o Manuel, do canal Jornada do Manuel. O meu projeto é um projeto longo e de bom conceito, vamos dizer assim. Para que vocês possam entender, se você entrar no, no, no canal Jornada do Manuel, nós temos quase 300 é, vídeos. São vídeos diferenciados. São vídeos diferenciados. Não só de comida, mas também vídeos diferenciados da roça, por onde eu passo, qual o estado que eu estou, o que eu estou fazendo, como foi a minha vida, como começou. E também esse canal foi um, foi um incentivo, né? Um incentivo do meu amigo José Maria Lima. Gente, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu lembrando aqui a gente que está atrás da câmera a gente lembra lembra mais os vídeos do manuel são vídeos pequenos ele ainda está começando tem um celular que não não é não é adequado para fazer filmagem o um celular que ainda não vira a câmera então é muito difícil ele faz vídeo pequenininho, mas porque ele está começando mas eu estou dando aqui umas pequenas aulas para ele porque aulas para ele porque eu ainda sei pouco mas eu sei muito a, se for comparar com quando eu estava começando, porque eu não sabia nem falar com os inscritos. Falava coisas que não estavam no conteúdo, às vezes. E o que o Manuel o, propô, propôs no seu coração é a gente não estar tá querendo impressionar ninguém. O propósito dele, gente, aqui é um sertão. Aqui é um sertão onde quando, quando não chove é muito difícil e ele tem vontade de ajudar as pessoas com Exato. o seu canal. O Manuel já está já aposentado, né, Manuel? Já me aposentei. Já está aposentado e o intuito dele é ajudar as pessoas aqui de onde ele mora. Poder vir aqui com o seu canal, construir. Se um dia o YouTube der algum dinheiro, construir um telhado, fazer um banheiro. Que as pessoas aqui no Nordeste, muitos não têm um banheiro. Muitos, não vamos nos envergonhar. Vai no mato, às vezes, para economizar água. que o mato é muito longo, a pessoa vai no mato fazer as suas necessidades. Isso aqui é uma realidade, né, é, mano? Realidade, Luiz. se você for no meu canal, já tem um vídeo falando sobre isso aí, mostrando para você é, banheiros provisórios que desde a antiguidade já existia. E ainda hoje aqui no Nordeste do nosso país e Norte também, é, ainda existe muito. Funciona assim, a pessoa tem a casa, se distancia uns 40 metros, se esconde lá no mato e faz as sua... Isso aí, gente, é uma realidade do Nordestino, hoje não, hoje já temos muitos lugares que não é mais, mas muitos lugares ainda, ainda é bem primitivo ainda. A gente, por exemplo, você vai em, um, em um, Você vai urinar num banheiro. É 10 litros de água que vai cada, cada, descarga. cada descarga. Aí você vai aqui, ó. Você desce aqui no mato, se onde, onde ninguém tá vendo. Aí você faz as suas necessidades. Isso aqui é uma realidade. Até os meus 10 anos de idade, a gente faz... Não tinha banheiro, não. Até a gente... O banheiro que a gente tinha, às vezes, era afastado, cavava, cavava um... Um buracão grande e fazia um banheiro de madeira no Pará. Fazia um quadrado de madeira. É realidade, gente. A gente não está mentindo para você. No Pará, muitos lugares, não é assim. Você cava um buraco, uma fossa, né? Em cima dessa fossa, você fazia um quadrado de madeira e deixava um buraquinho. Não tinha vaso sanitário. Ali você se agachava, fazia suas necessidades naquele buraquinho ali. E às vezes, minha gente, não vou mentir não. Na escola onde eu estudei, em Santarém, até meus dez de idade, o banheiro era assim. O bueiro lá grandão, a gente tinha até medo. Um lastro de madeira grande e o mau cheiro subia. Não tinha vedação que nem no vaso hoje. Hoje as pessoas reclamam, reclamam, mano, reclamam, reclamam. Mas hoje está muito bom, gente. Hoje a gente... Hoje, o, na minha época, nem pãozinho tinha, Manel. Era macaxeira que a gente comia. Macaxeira, farinha com macaxeira, farinha com ovos de galinha. Quando, para quem tinha. Na, real, na realidade... Deixa eu tá... virar aqui a câmera agora. Oh. mãe aí. Filmando... Na, reali na realidade, você falou do pão, né? É, quando nós conseguíamos comprar um pão aí nos anos 70, nos anos 75, a, a minha mãe costava custa cortar o pão dividido em três partes, né? Para dar um pedacinho para cada um, um dos filhos, né? Então, nós vivemos essa vida aí. E hoje ainda, se você... Parar para pensar, e eu que ando aí na região do norte e nordeste do país, existe muitas pessoas que dividem o pão para três, quatro filhos, porque ele não pode comprar mais do que um pão. É isso aí, gente. Aqui, então, que, que eu falei, aqui, gente, quando não chove, ó, agora, esse milho, ontem eu, eu filmei um, um vídeo no meu canal, aqui, esse milho tá ramucho deu a chuvinha hoje, ó, tudo aquilo lá era plantação, né, na, que, que é mato, né, é morro, mas as pessoas ca, tirar tudo capia é né, planta, hoje em dia tem pouca plantação, você vê, né? porque não chove quase as pessoas nem estão se arriscando a plantar e são alguns, alguns amantes da natureza que se arriscam a fazer a plantaçãozinha né? geralmente aqui a chuva foram tá, os anos 80 85 foi os um anos de chuva constante né começava no meio de janeiro e findava aí no meio de junho né? mas e, aí foi, foi decaindo a, a chuva foi a fracassando diminuindo, diminuindo você pode ver que naquela época a gente pegava, a gente pegava peixe Aqui do lado tem, um, tem uma grotinha aqui, nós né? pegava peixe aqui, entendeu? Aqui, porque subia do açude e nós pegava. E aquilo ali foi diminuindo, diminuindo, você pode ver que as grotas, né? Que chamamos de grotas, né? É, elas estão vazias e não, não tem mais peixe, não tem mais água. As grotas aqui é como se fosse uma nascente, né? Como se fosse uma nascente. Aqui, ela... é, aqui nesse lugar eles cavam um buraco no chão, na pissar, né? E ah, ali tá. seguravam do um para o outro, né? Exatamente. Em outro vídeo nós vamos mostrar isso, isso aí, mano. Vamos mostrar, vamos mostrar. Então aqui mudou muito em relação, quando se falamos de chuva, está é, muito escassa a chuva. Você pode ver que começou a chover no meio de janeiro, mas nós não temos água ainda suficiente. Se você vê ali na barragem, ali, a água é muito pouca. Se levantar o tempo, não dura, não dura 50 dias. Então e os outros tempos que são 7, 8 meses sem chuva? É... Esse ano está um ano de chuva, desde janeiro, mas chuvas finas, que não conseguem juntar água. Então, tá bom tá, para a plantação. Mas nebrina, mesmo... né? Nebrina, nebrina, nebrina, né? Nebrina, mas mesmo assim, já são três plantas que foram plantadas e perdidas por causa do sol. Porque aqui, com 40 dias de sol, a terra vira, vira pedra, como se diz, e a plantação morre. Por não, não... esse milho aqui, ele está muito lindo. Pode mostrar, esse milho está lindo, não tá mas ele já perdeu a safra dele mais de 50%. Vamos mostrar aqui um pouco, Manoel. Vem, vem pra cá, nós vamos mostrar. Ó, gente, o que o Manuel tá falando é isso aqui, ó. A terra aqui, ó, ela, ela é uma terra arenosa, pra não te dizer um pedrisco, né? Ó, ela é assim, ó. Você vê que choveu essa noite, aqui tem um pé, o, o, o, o, foi chuvinha fina, ó. Se você cavalcar aqui, ó, você ó, acha que o seco aqui, ó. A, ter, a terra seca, ó, ó, aqui a terra tá seca aqui ainda. Molhou pra cá, ó. Tem lugar que escorreu. Esse lugar que eu falei que tá seco, gente, porque tem aqui as, o pé de embu aqui, ó. O pé de cajueiro e a chuva não caiu muito aqui, ó. Mas esse, olha ali, ó, onde a, a terra é um baixadinho, o milho cresce um pouco. Aqui, ó, onde é mais alto, esse milho ontem tá estava murchando. Entendeu? Tem uns plantinhos de, de milho. Então, assim, gente, o pequeno agricultor familiar, ele sustentava nos, dos anos 80 para trás. Aqui, gente, muita gente foi embora. As casas se espaçam, são poucas as casas que tem. Vamos supor, às vezes tem uma pessoa só, antigamente os filhos moravam tudo perto, faziam uma casa a cada 100 metros, ali na frente tem uns pés de coqueira ali, ó. ali, ali tem uma casa de um senhor de 70 anos que ele planta ainda, faz plantação. Esse aí está resistindo ainda, aposentou e está por lá. Mas muitos foram embora para as grandes cidades, né, é, mano? É, realmente, aqui hoje os jovens não estão mais aqui, né? as pessoas de 30 anos, é, 25, já não estão mais aqui, porque eles procuraram outro rumo de é. ganhar alguma coisa na cidade, porque aqui eles não, não querem mais trabalhar na enxada. É, aqui quando você passar numa roça dessa aqui, ó. Que você vê uma rocinha dessa aqui, você pode ter certeza que é um senhor de 50 anos para cima, né? De 60 até 75. É, né? Para trás estão tudo na cidade. Tão tudo na cidade. Procurando algum emprego procurando... diferente. Porque na enxada ninguém quer mais, não, né? Ninguém quer mais, não quer mais. Então isso aqui, gente, esse, essa plantação familiar. Até os anos 80, era, 85, era quem segurava o nosso Brasil em alimento, né? Assim, uma grande parte, hoje em dia, é as grandes plantações com máquinas que fazem o trabalho, né? Toda, toda essa extensão que você está vendo aqui, só existia, só existia mato, só aquela parte lá de cima, onde tem aquela nevezinha. Para baixo era tudo roçado, eu trabalhei com meu pai, com meus irmãos, com meus tios, entendeu? Era tudo roçado isso aqui, ó. Só tinha só a parte de cima aqui. Aquela é. é aqui pra, pra, pra isso aqui, a nevezinha que ele fala é aquela. É, aqui nós chamamos de serrote, né? Serrote, serrote. Serrote. Porque nesses altos aqui sempre tem pedra. E a, o, o, o, a linguagem popular do nordestino é, não é montanha, é serrote. Quando tem esses altos assim, ó, chama-se serrote. Tem outro nome, Manuel? Um chama serra, outro chama serrote. Outro chama alto, né? Alto, é, né? Essa, essa linguagem. Agora, voltando ao assunto do, do milho, por exemplo, esse milho aqui, ele já levou, um, ele já levou uma, uma, um sol é, muito grande. O que acontece? Esse milho aqui, a produção dele já perdeu 50% a 60%. Isso quer dizer, mesmo que dê algumas espiguinhas, olha aqui ó, ele já começou a pôr aqui um pendãozinho, ó. Nós chamamos de pendão isso aqui, ó. É. Mas a bonequinha tá ali, ó, né, Manuel? É. Ver a bonequinha, ela tá saindo muito com muito fraca. Se não tem água, a bonequinha morre aí, né? Ela, ela, ela sai, ela, mas sai morre. Ela, caro... ela cria o sabugo, mas não cria o caroço de milho. Tá bom, Manuel. A, a, a bateria do celular tá acabando, já ficou escuro aqui a tela. Então vamos finalizar esse vídeo. Em outros, nós fazemos outros, outros vídeos. e pra a gente explicar mais alguma, alguma coisa. Já mostramos lá o girimum, que é aqui em cantos é abóbora, moranga, aqui chamamos de, de girimum. Aquele milho lá, nós não mostramos. Aquele milho tem pendão. Aquele lá perdeu, né quase. A, aquele de lá já são é, do, meu, do meu primo, né? Seu primo? Do meu primo, né? Aquele ali, praticamente, ele só vai lucrar 30% por causa da falta de chuva, né? Hum. Ali nós temos um, um pequenininho ali, nós já mostramos em outro, em, outro, em outro vídeo. Então, Manel, manda um abraço pessoal aí, mais uma vez aí. Um grande abraço aí para todos os inscritos do meu amigo José Maria Lima e também ao meu canal Jornada do Manuel. Que Deus venha abençoar vocês com saúde, com prosperidade, com mesa farta e que receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau, tchau.